Reli Eu, Robô. Eu já tinha lido, obviamente, né, como bom fã de ficção científica, lá para os meus 13 anos de idade, ou seja, tem uns 35 anos que eu, que eu li pela primeira vez. Quando passou o filme, vários anos atrás, com Will Smith, eu, eu vi que não tinha nada a ver com, com o livro. Né? Assim, achei que não tinha. Na verdade, tem duas coisas no filme que tem a ver com o livro, que é a, o, o robozão lá, o cérebro que é a mente, que é o supercomputador lá da US da, Robotics, e o, o lance do robô que não obedece muito bem, que, né, que tem a, a primeira lei frouxa, né? A lei que você não pode danificar ou permitir que nenhum ser humano seja ferido ou é, sofra, né? Por ação sua ou omissão, né? Tô vendo aqui de quando é o robô, que eu não lembro. É o é, é move né? Ali em 19... 48, isso? Não. Ele é cidadão em 48. 58, show o cargo. O Eu Robô é um livro de contos de, de robô. São nove contos. E abrange desde o, o, os primeiros robôs que começam a ficar mais inteligentes. Né? Curiosamente, eles são inteligentes, mas não conseguem falar. Hoje em dia, um computador, uma inteligência artificial, ela fala de uma forma bem convincente, mas, obviamente, não tem o tipo de consciência que os robôs têm logo no começo, no primeiro conto do livro, que ele é, é ele, come, ele vai do começo da história dos robôs, né, desde os primeiros robôs mais inteligentes, que não falam, até os robôs, até o, a Terra ser, vamos dizer assim, gerida, né gerenciada, administrada, por não por robôs, mas por uma forma de consciência artificial. Então são nove contos, são bem legais, eu achei bem mais maneiro reler do que do que eu achei que seria, porque eu achei assim, ah, é uma ficção científica datada, é tão antigo, é datado e são coisas que talvez nem venham a acontecer nunca, tirando a parte da terra ser governada por robôs, que eu acho que seria muito legal se fosse, porque, leu o conto, é o último conto que fala sobre isso, é bem legal, é um livro que não é, não sei se você acha em papel atualmente, mas você deve achar pelo menos em inglês, em e-book, né, uma coisa interessante é que eu li em português e é engraçado, eu, eu acho que tudo que é antigo deveria ser retraduzido, sabe? Porque, tirando as coisas clássicas, né? Então o cara pegou um, um Shakespeare e traduziu pouco tempo depois, é, pouco tempo depois não tem, eu acho que o Shakespeare só foi, só foi traduzido em português séculos depois. Mas você entendeu a, a, a ideia, né? O, não combina com o os contos do Asimov, os livros do Asimov, aquela linguagem da década de 70, 60, que é mais ou menos a linguagem da tradução dessa versão que eu, que eu li. Fica meio estranho. Eu acho que o pessoal novo leria muito mais esses esses livros mais antigos se tivesse uma retradução. A gente teve uma tradução recente do It, eu devia fazer, eu fiz uma resenha em texto, mas não fiz uma resenha em vídeo. Eu vou colocar de repente o link aqui da minha resenha. Eu acho que seria interessante ter uma retradução da, da, das obras do, do Asimov. Eu tô com fundação para ler, comecei a ler também. Parei até porque falei assim, cara. é engraçado que eu li até os 16 anos perto de 500 livros. Então eu meio que me acostumei, eu cresci com esse linguajar mais rebuscado para a tradução de livro. Hoje eu considero melhor você fazer um livro com uma linguagem mais coloquial do que um livro mais erudito. Apesar de gostar do erudito não chega a ser o meio-termo é ideal o erudito é muito metido né tergiversei a besta né e não falei do eu robô o livro começa com uma entrevista da o livro começa com uma entre... o cara entrevistando uma das maiores robô psicólogas da história ela já está aposentada isso é uma coisa engraçada que ela está com muito velha com 60 e pouquinhos anos né é... E é engraçado também que ao longo do livro o papel da mulher você sente, né? Aquela coisa do papel da mulher como uma coisa meio que inferior. Mas a protagonista, de certa forma, é essa mulher que está fazendo o. que está contando a história da robótica. A maioria dos personagens ao longo do, dos contos são homens, mas a personagem mais fodona no final das contas você vai ver que é ela. Acho que é o nome dela. Susan, né? Susan qualquer coisa... Susan Calvin. Susan Calvin é o nome da, da entrevistada. E ela vai sendo e, e, o jornalista, né? O cara vai meio que puxando dela, né? Pô, conta uma coisa sobre a história dos robôs. Ela vai lá para trás, primeiro robô, uma história bonitinha do robô babá. Aí depois ela vai e conta outra história de um robô que eu, é o conto que eu lembrava a minha vida inteira, né? Depois de ter lido há 30 e poucos anos até antes de ler o livro, era o único conto que eu consegui lembrar, que é esse do robô que fica maluco em Mercúrio. Meio maluco, meio. vocês vão ver se vocês lerem os contos. E aí ele vai forçando, pedindo para ela contar uma coisa mais... Pô, conta uma coisa mais moderna. E ela vai avançando no tempo, desde os primeiros robôs até os robôs mais recentes, alguma coisa que tinha acontecido há pouco tempo. E acaba que o Eu Robô discute um monte de coisa sobre a estrutura política, sobre a nossa expectativa em relação a nós mesmos. Tem uma coisa legal no, no livro que me ocorre agora, né, que o cara, eles estão discutindo se uma determinada pessoa é uma pessoa ou é um robô, é um robô se fazendo passar por pessoa. E eles falam assim, ah, mas ele é obrigado a seguir as três leis da robótica. Né? Não é, machucar, não ferir ninguém ou permitir que alguém se fira por omissão, obedecer a, as ordens que você recebe e se autopreservar. Né? A não ser, claro, que a, a terceira lei viole a, a segunda, que a segunda viole, ou a primeira, ou que a segunda viole a primeira. Né? Aí o cara fala assim, ah, mas qualquer ser humano normal, bom, vai seguir as três leis da robótica, e é verdade. O livro tem várias os contos tem vários questionamentos assim, interessantes, tem os questionamentos religiosos. O conto que tem um questionamento religioso é muito legal, que é um robô que fica, que tem uma epifania religiosa. Né? E esse robô é maluco? Ele vai funcionar? Assim, né? Vale a pena? Eu gostei muito de reler. Uma pena que eu tenha passado tanto tempo sem lembrar dos outros, dos outros nove contos. Né? Tenha fixado só um. E é uma coisa engraçada. Por que, que eu fixei esse esse um helicóptero passando aqui? É porque tem um pessoal na, deve ter um pessoal na praia agora protestando contra a democracia. estava marcado para meio dia. São meio dia e meia agora. É, é um pessoal que quer acabar com a democracia né? então o Eu Robô isso seria um conto interessante no Eu, Robô no Eu Robô não tem ninguém querendo acabar com a democracia é isso, leia o livro, vale muito a pena e fui